Você já decidiu que quer fazer um curso para aprender a costurar, mas aí surge a dúvida. Qual que é melhor, presencial ou online? Nesse vídeo eu vou te contar as minhas experiências, dar uns pitacos e aí você decide o que é melhor para você. Primeira coisa, eu já quero adiantar que existem vantagens e desvantagens em ambos os casos dependendo aí do seu momento de vida, do sei lá do seu perfil de aluna, do quanto você tem de dinheiro ou de tempo para investir. Então, logo de cara, a minha recomendação principal é, se possível, faça os dois, tá? Mas nesse vídeo, nós vamos colocar na balança ali as vantagens e as desvantagens para que pelo menos você consiga escolher o que é melhor para você agora, hoje. Então, vamos lá. Começando pelas desvantagens do curso presencial. A primeira é meio que óbvia, né? você vai ter que se deslocar até a instituição. Então aí você se arruma, e aí vai de ônibus, vai de carro, vê como é que você faz até chegar lá, acorda mais cedo e isso acaba que é uma desvantagem porque você perde tempo. Segunda desvantagem do curso presencial, se você faltar um dia, você perdeu aquela matéria, não tem como recuperar exatamente aquela aula. Por mais que você pegue ali com uma colega de classe a matéria que foi dada naquele dia, você simplesmente perdeu, que você faltou. Outra desvantagem, você vai ter que disputar a atenção da professora ou da instrutora ali na sala de aula com as outras colegas. Então você espera ela atender uma, falar com uma, e aí você pede ajuda com a sua dúvida, enfim, perde esse tempo também. Outra desvantagem do curso presencial é que você vai ter que lidar com o mesmo padrão de conhecimento das suas outras colegas ali na sala de aula. E para explicar o que é isso, é, eu vou contar uma história. Uma vez eu estava fazendo um curso de costura, a professora estava ali tocando a aula, o andamento ia super bem, todo mundo aprendendo, até que ela falou, olha, na aula seguinte, nós vamos é, costurar na máquina. Por mais que você nunca tenha costurado nada, todo mundo aqui vai sentar diante da máquina e vai costurar. Aí teve uma aluna que falou Ah, com essa aula eu não me preocupo, porque eu já costuro há 20 anos. Tem uma pessoa que sabe usar uma máquina de costura, sou eu. Disse né, a, a colega de, de classe. Aí tá, beleza, corta para outra aula. O que, que aconteceu? Fomos ali para o laboratório de costura, todas as máquinas, cada uma sentou ali diante de uma máquina. E a professora falou, podemos começar a costurar. Só que tinha um detalhe, todas as máquinas ali eram industriais. E aquela colega que havia dito que ela se garantia na máquina de costura, ela tinha 20 anos de experiência na máquina doméstica. Ela nunca tinha costurado... Em uma máquina industrial quando ela botou o pé ali né, no acelerador da máquina e a máquina industrial começou a dar o ponto corrido muito rápido a mulher simplesmente chorou começou a chorar mas assim copiosamente parecia um bebê no meio da sala e ela gritava e foi terrível dramático e aí o que, que acontece a professora correu para o lado dela começou a acalentar e aquela aluna e ela fala imaginei que eu ia ter dificuldade nessa aula prática porque eu costuro 20 anos. Resumindo, ninguém naquele dia conseguiu aprender nada, nada, porque a mulher conseguiu chorar por 40 minutos. E todo mundo ficou com, aquilo, com aquela situação, consternado com aquilo. Todas o restante das colegas na, na turma, né? Estava todo mundo ansioso para poder costurar. Muitas alunas ali não tinham máquina em casa, então seria a primeira experiência. E a aluna conseguiu estragar tudo, porque ela simplesmente chorou, chorou, e todo mundo ficou ali, né? Solidari... Solidarizado? Com solidariedade em relação ao sofrimento da colega. Ninguém falou nada, mas ela simplesmente estragou a aula de todo mundo. Verdade seja dito, foi isso que aconteceu. E aí, você num curso presencial vai ter que lidar com esse tipo de coisa, que se fosse num, sei lá, num curso online, você jamais passaria, não tem nem essa possibilidade. E mais uma desvantagem do curso presencial é a gente ter que perder tempo, digamos assim, com questões operacionais ali daquela aula. Por exemplo, você está estudando, de repente interrompe porque vai ter um intervalo, levanta para beber água, vai no banheiro. A gente está ali no meio de uma aula, entrou uma aluna atrasada, a professora para de explicar o que ela está explicando para receber aquela aluna atrasada. E aí nisso você perde um minuto, você perde dois, você perde dez e acaba que você está ali dentro da instituição estudando, sei lá, por três horas... Mas, na verdade, de aula prática mesmo, só tem uma hora e meia. Então, acaba que você perde tempo. E para a pessoa que tem interesse em aprender rápido, ela precisa da solução, acaba que o curso presencial ele é mais demorado. né Agora, as vantagens do curso presencial, quais são? Primeiro, você vai desfrutar da, da infraestrutura, do maquinário daquela instituição. Muitas vezes, é como eu falei, né? é a primeira vez que a aluna tem contato com uma máquina, ou então ela vai ter contato com uma máquina industrial, diversos tipos de modelos. Então, ela consegue desfrutar, digamos assim, do acervo daquela instituição, de maquinário, de livros, enfim, aviamentos, é, ferramentas que a pessoa tem ali à disposição. Isso é muito interessante, porque você só tem isso no, no curso presencial. Outra vantagem, é o tal do networking, né? assim como você conhece uma aluna que tem dificuldade e às vezes acaba atrapalhando ali a aula, você conhece uma aluna que tem muita facilidade, aí você cola nela e aquela aluna acaba te ajudando, vocês crescem juntas, tem como conhecer pessoas também para formar negócios juntos, então é interessante essa parte do networking, é realmente uma vantagem. E a terceira vantagem do curso presencial é o que eu chamo de efeito plateia. Vou explicar também. Quando você faz um curso presencial, você meio que cria um marco na sua história. Olha, agora eu estou aprendendo a costurar. Você até tem isso no curso online também, mas no presencial as pessoas veem você indo para a instituição. Lá você é recebida pela recepcionista, a professora te cumprimenta. Olha, seja bem-vinda, você está aprendendo a costurar. As colegas também. O máximo que a gente conseguiria emular de algo parecido com isso num curso online seria se você se fotografasse, digamos assim, faz uma selfie de você costurando, né, aprendendo num curso online, aí você posta, aí você consegue um pouquinho desse senso, digamos, de é, as pessoas sabem que agora eu estou aprendendo a costurar. Já no curso presencial isso é mais é, marcado como se você tivesse uma mudança de vida, ó, foi no ano de 2018 que eu fiz meu primeiro curso de costura, entende o que eu tô querendo dizer? E pra mentalidade, digamos assim, do ser humano, isso é importante, isso é poderoso, sabe? Então, é uma vantagem. E antes da gente seguir né, com o nosso bate-papo aqui nesse vídeo, tá gostando do conteúdo? Inscreva-se no canal, deixe seu like. Se você não está concordando com nada do que eu falei, não gostou nem do meu batom vermelho, deixe o seu dislike. Fique à vontade. Mas ó, tá tudo aqui para você interagir, me diga o que você achou. Conte a sua opinião nos comentários. Agora, falando do curso online, vamos começar pelas desvantagens também. Primeira desvantagem do curso online é que você vai ter que ter disciplina para fazer aquele curso. Por exemplo, no curso presencial, às vezes você vai para o seu para sua aula todos os dias e o seu marido te dá uma carona. Se você quiser faltar alguma aula, o teu marido vai te cobrar. Ou, oh, tu não vai pro teu curso não? Não era hoje que eu tinha que te dar aquela carona? Então você tem alguém ali te fazendo uma cobrança. No curso online isso jamais vai acontecer. É como se fosse um compromisso seu, absolutamente invisível. Ninguém sabe que você está compromissada com aquilo. Se você quiser assistir a aula, é vantagem sua. Se você não quiser assistir, ninguém vai te cobrar. Então é uma questão de disciplina mesmo. A pessoa que... É, se propõe né, a aprender costura, qualquer coisa. Com um curso online, ela tem que ter consciência disso. A, a disciplina vai ser exigida dela ali, ó, no talo. Não tem jeito. Tem que ser disciplinada assim. Assuma esse compromisso. Outra desvantagem do curso online é que se por acaso você tiver alguma dúvida emergencial ali, você escreve para a professora ou escreve para o suporte, de alguma forma você vai ter que esperar essa resposta chegar. No curso presencial, você interrompe a professora. né? Você consegue ouvir a resposta na hora. No online, você tem um gap ali por mais que seja um, um suporte que seja rápido, você vai ter que esperar. Aí o que, que acontece? Por exemplo, lá no meu curso no Costura Bem Feito, o que, que eu faço com as alunas? Eu recolho, as perguntas, digamos assim, repetidas, né? As perguntas mais costumeiras de todas as alunas e eu coloco num plantão de dúvidas. Então, toda aquela pergunta repetida que todo mundo tem, aquela dúvida que todo mundo faz. Não, peraí. Aquela pergunta que todo mundo faz, aquela dúvida que todo mundo tem. Eu respondo no plantão de dúvidas. Foi um jeito que eu encontrei, tá? Pra poder responder essa aluna e na hora. Entende? Ela não precisa esperar pela resposta. Mas digamos que fosse uma questão de suporte técnico. Ah, eu não consigo acessar a plataforma. E isso aconteceu bem uma sexta-feira à noite. Ela só vai conseguir ter a solução do problema dela lá na segunda-feira. E o que mais uma vez nos lembra que quem faz um curso online tem que driblar todas essas questões com disciplina e também com independência. Porque às vezes é uma questão que essa, essa pessoa, essa aluna conseguiria achar a resposta no Google ela jogar no Google, como ativar o meu login na Hotmart, como trocar o meu e-mail. Ela consegue resolver sem precisar do suporte, mas ela tem que ter a iniciativa. Então, assim, a pessoa que faz um curso online, ela tem que ter consciência disso. Disciplina, ela tem que ter. Independência, ela tem que ter também. Autonomia para resolver esses próprios problemas que surgem ali. Porque muitas vezes você... mas aí você vai ter que lidar com isso com autonomia, com independência você vai ter que correr atrás ali das soluções, assim funciona o curso online, inclusive quando eu tenho alguma seguidora que não tem essa mentalidade, ela espera a resposta do professor, ela não tem a disciplina de fazer, ela quer que eu faça por ela mas menina no vídeo, ela tá lá dentro da plataforma é só tu dar o play pra assistir. Tu quer que eu faça mais o quê? Que eu te levante da cama de manhã? Então, quando eu sinto que eu tenho uma seguidora que tem mais um, um pouco, digamos assim, esse espírito, essa mentalidade, eu falo, ó, não compra meu curso, por favor. É um favor que você se faz e é um favor que você me faz. Não compra, não precisa. Vá pra, vá pra outro, vá pra outro. Porque curso online é assim, tem essas desvantagens. Agora, falando das vantagens, vamos lá. Primeira coisa que é a vantagem do curso online, você consegue ter acesso a conhecimento independente de que cidade você mora, de que país que você mora e de diferentes é, localidades mesmo do planeta, sabia que dá para você aprender um curso de costura assim, online da Índia? É, os indianos têm muitas técnicas lá de costura de acabamento que são interessantes e tem curso online da Índia você vai lá e compra e faz, da Rússia por exemplo, eu já cansei de aprender é, acabamentos com as russas e eu nem falo russo minha filha, mas no online você acha o tradutor para o vídeo, se você tiver alguma dúvida a respeito da palavra, você coloca a legenda, você se vira, entende? Então o curso online ele não tem limites geográficos, isso é uma vantagem com certeza. Outra vantagem do curso online é que você consegue escolher o curso pela afinidade com a professora tá? Às vezes, o que que acontece? A gente quer fazer, por exemplo, um curso de um, costura de um, moda infantil, tá? E tem dois cursos aí online no mercado. Com a grade mais ou menos parecida, eles ensinam mais ou menos as mesmas coisas, só que você percebe que com essa professora aqui, você não gosta muito da linguagem, você não se identifica, já com a outra, nossa, você entende tudo que ela fala, você gosta muito do jeito da professora. Então você pode escolher o curso pela afinidade né, do mestre, do professor. Coisa que num curso presencial você não consegue fazer. Você faz a sua matrícula lá na instituição e no dia da primeira aula que tu descobre quem vai ser o professor. E às vezes é um professor que você nem gosta ah, não gostei do jeito dele, mas pronto, já pagou, já começou, agora termina. No curso online você consegue escolher por afinidade de professor, e isso é muito bom, porque quando a gente se identifica com o professor, a gente aprende melhor e mais fácil, então é importante sim. Outra coisa bacana do curso online, uma vantagem interessante, é quando você escolhe um nicho específico, tá, uma área específica de aprendizado que você dificilmente vai encontrar num presencial próximo da sua casa. Às vezes é alfaiataria, por exemplo. Tem um curso presencial? Tem. Lá em São Paulo. E aí, como é que você faz? Quando o curso é online, você consegue estudar os, os nichos específicos, porque esse é o efeito, sabe do que? Cauda longa. Já estudou sobre essa teoria? Estude sobre essa teoria, joga no Google que você vai entender. São tantos nichos... São tantos, tantas particularidades e especificidades a respeito é, de um conhecimento técnico que você só consegue é, democratizar, digamos assim, o acesso a isso com o online. Porque o online não tem barreiras e existem cursos que não adianta. Só no online você consegue ter acesso. Outra vantagem do curso online é o que eu chamo de conhecimento condensado. Lembra que eu falei que lá no curso presencial a gente perde tempo com o professor que vai, sei lá, vai no banheiro e aí tem um intervalo, você quer beber água, sabe esse tipo de coisa? No curso online, se você vai assistir, por exemplo, uma aula de 40 minutos, são 40 minutos aprendendo, é foco ali, ó, direto no, no assunto, né? A edição do vídeo mesmo, por conta de ser online, é um material editado, ela corta as partes de necessárias, Então, você tem ali, digamos, o conhecimento é, puro, direto para você consumir. Então, 40 minutos de aula online seria o quê? Equivalente a duas horas do presencial? Então, isso é muito importante. Se eu contar que você ainda pode colocar na velocidade 2, né? E assistir o vídeo mais rápido pegar o conhecimento mais rápido. Para quem quer praticidade, velocidade, é importantíssimo. Outra vantagem também do curso online é que você pode assistir e reassistir. No presencial não dá para você voltar no tempo. Tempo, né? Eu vou lá, Fala de novo, repete. Não dá para assistir várias vezes. A vantagem do online de reassistir é inegável, porque fixa o conhecimento. Você consegue assistir, estudar de novo e de novo quantas vezes né, você precisar. E aí tá? Qual seria então o resumo da ópera? Qual que é melhor? O curso online ou o presencial? A verdade é que você vai conseguir né, se formar como uma boa costureira em ambos. O que vai te fazer escolher, definir qual é o melhor para o seu momento agora? é a sua realidade de vida, o que, o quanto você tem de tempo, se você é do tipo mais prática, se você tem mais dinheiro, menos dinheiro, se o curso está ali na sua cidade. Eu Fernanda sempre prefiro online, se eu tiver um online e um presencial para escolher, eu vou no online primeiro, por conta de tudo isso que a gente conversou, né, da vantagem de assistir o vídeo mais rápido, de ser um material condensado, é prático, eu aprendo, já estou pronta para viver a minha vida, agora com aquele conhecimento. Mas a questão é, às vezes a pessoa ela quer ter quase que uma bola de cristal para saber se o curso online vai ser melhor para o caso dela, se o curso presencial para ela não seria mais vantajoso. E, gente, não tem como saber. Você escolhe um, vai lá e faz, e descobre no meio do processo se você combina mais com um ou com outro. Ah, eu sou mais do tipo é, presencial. Ou então, não, o online eu me saí muito bem, adoro. Para mim, agora, só online. Pois então, você vai ter que arriscar, de primeira, você vai ter que descobrir no meio do processo. Inclusive, se você quer aprender a costurar online, eu vou colocar um link aqui embaixo de um outro vídeo meu onde eu explico o que é o conceito de costura bem feita. Porque quem está aprendendo a costurar tem duas opções. Ou você vai aprender mal feito, meia boca, com aquela esperança de que um dia você vai evoluir com a sua costura. Ou você pode fazer o um mais lógico e inteligente, que é já começar certo desde o começo, com a costura bem feita. Então nesse vídeo eu explico qual é a diferença de uma costura mal feita e por quê. Qual é a vantagem de fazer uma costura bem feita. Só faz sentido fazer se for bem feito. Então se você quer entender mais ou menos essa teoria, assista esse vídeo. E quem sabe você não se torna aí minha aluna online também no Costura Bem Feita. Até porque, gente, esse universo de aprender a costurar, de aprender a fazer uma roupa do zero, ele é tão amplo, tão cheio de conhecimento, que é mentira quando alguém fala pra você que você vai comprar um único curso, seja ele presencial ou online, tá? E você vai aprender de tudo naquele curso. Nossa, sair de lá sabendo costurar de tudo. Isso não existe. Isso não existe. Quem fala isso está querendo vender curso besta para você. Não caia nessa, nessa coisa, não. Você vai ter que fazer um curso, você vai ter que comprar um livro, você vai ter que ir num workshop, você vai ter que, sei lá, comprar um curso internacional e você vai complementando seus conhecimentos com mais livros, com mais cursos, seja presencial, seja online, tudo junto, misturado, porque é uma área de conhecimento técnico muito ampla. Então, assim, é conhecimento infinito, modelagem, por exemplo, de, de roupa é sobre o corpo humano, o corpo da gente vive mudando, as tendências empurram a gente para mudanças e a gente tem que estudar tudo de novo. Então, é um conhecimento que você vai adquirindo aos poucos, é um conhecimento amplo, mas há uma coisa que eu posso te garantir é... Você é capaz de aprender, seja no presencial ou online, tenha certeza que a única coisa que você precisa fazer é começar. Então só não se perde nessa, nessa dúvida de, ai, qual é o melhor? Será que eu faço ou será que eu não faço? Esse aí é o problema da costureira. Não fica nesse negócio não, só estuda, só vai, escolhe um, começa... Porque como eu falei, é um estudo infinito. É daqui pra mais, você vai ter que estudar bastante. Não se esqueça do link que eu te recomendei para você conhecer né, a teoria, o jeito de costurar do Costura Bem Feita. Vai lá assistir e a gente se encontra no próximo vídeo.